Pessoal, deixa eu, deixa eu apresentar aqui esse grande amigo aqui. Eu, eu tô aqui com um grande amigo meu de longa data, é, conhecido como Pastor Ismael, e também é um parceiro aí que é psicólogo e tudo mais. É, se você quiser se apresentar aí para ficar bem registrado aqui, quem é esse grande criador de Curió, eu quero que você se apresente aí, bonitão aí para a gente saber quem é esse grande homem aí. Então, meu nome é Ismael, sou criador já... Raiz, né? Raiz, eu falo porque meu pai, né? Eu, eu aprendi alfabetização com meu pai criando o Canário Belga, é, criando um mestiço de Canário Belga no e em Pindagó. Eu era garoto, me entendia por gente, já mexendo com gaiola, ajudava meu pai, meu pai era um guarda-noutro. Chegava no trabalho, eu ia ajudá-lo, o né? acordava e ia lá. Meu pai fazia o café da manhã, já deixava o café com Enfim, Eu acordava e já ia comer o café com ele, Tomava o café com ele, e o pontinho que meu pai deixar deixava mesmo, e no fundo das nossas, da nossa casa tinha um, um quartinho reservado só para as aves. E aí começou né o amor. E meu pai depois aposentou, José. E aí, aquele tempo, isso aí tem um... Muitos anos, o tempo que era liberado, que não tinha fiscalização. E o pessoal antigo, é. geralmente, caçava em cativeiro. E meu pai desceu para o Vale do Ribeiro, região de Uquial, onde minha irmã e meu cinhado um sítio. E meu pai gostava, aquele tempo ainda muito russo, meu pai gostava, ele chegava o dia de semana, ele estava Eu pegava a galinha dele, o curiosinho dele, ia lá comer isso. Eu um criota dele. Meu pai está tomando um jogador, um criota. Isso nós estamos falando de que época? De que ano? E, quase 80. Época de 80. Cara. Precisamente assim, eu tinha mais ou menos aí, meus. Close, 79. Eu nasci em 69, 70, né? Eu tinha 12 anos. Eu estou muito tempo de aprendizado. Meu pai sempre amou muito o curió. Ele veio de maturou E o tempo maturou o curió eram minha cabeça dura, não aprendi. E os curió no litoral, ele tinha facilidade de cartapalhar, né? Apesar que era um canto liso, né? Meu pai trazia. Ele geralmente, lá nos brejos, lá o curió geralmente mais é o abrigado dele. Região de mata mais cerrada, né? o primeiro e tal, e ele, ele, ele observava ali um pardinho, tentasse bem, né? geralmente os pardinhos que tá fobados, ele ia lá e ficava até pegar aquele pardinho, e pegava e trazia para casa, e aí o bicho botava o cantinho para ele, assim, não tinha uma pasta do professor, aquela <risos> Eu tinha o, as fitas cassete, acho que muitos estão é, tá ouvindo. Fita cassete, a, a molecada de hoje em dia não sabe nem o que é, que é isso, né? Fita cassete, tá falando palavrão. É, os caras não sabem nem o que é. Meu pai botava a fita cassete de vez em quando, porque ele também não tinha. A e era um produto caríssimo, né difícil de, de, de ser encontrado, caro pra caramba, né? aquela fita enroscava lá dentro, enganchava. Ó, não é, tinha o auto revés, é, é, revés já era mais. já era muito tecnológico, né? Já era muita tecnologia ali, né? Ele tocava, quando chegava no final da fita, ele voltava, né? Tocando a fita é. de novo, né? E ficava aquele negócio lá, a é. par da manhã. E por incrível que pareça, esses é assim assim, mas mais, eles pegavam o canto, não o um canto que a gente conhece, o canto clássico, mas um canto liso, e tava gostoso. E meu pai era amante, né? Se tornou, passou lá do, do, do canário belga, do, do, do Picacil, meu pai de outro, também faz canal da terra muito bom. E, e o bichinho destacava, cara. Eu lembro que tinha uns 14 curiosas, caras meus um duvador, era uma cantoria, chegava o tempo de, de verão, cara, aquilo lá parava. E tinha uns que se destacavam de competição, uma coisa bonita. Viu? Lógico que aquele tempo era muito... Também não tinha legislação, né? a gente não pode falar mas meu pai... Ismael, e trazendo para ah, os dias de hoje é impensável, né? Hoje é totalmente diferente na data de hoje, né? Ah, hoje é, cara trabalho que meu pai de não imagino ter, cara, eu não teria nem tempo para isso. Então, hoje, graças a Deus, a criação está legalizada, a gente está registrado dama, a gente tem as nossas matrizes aí, tem tenho raça aí que eu vejo aí o genealógico e falo, cara, uns 30, 40 anos aí ou mais, que estão criando em cativeiro. E, e passando em cativeiro é a melhor coisa, né? Tanto para se assim, mirar a canto, desenvolver, né? a praticidade. Né? Hoje, você precisa, Antigamente você tinha que criar a caixa de larva, cara, aquilo lá dentro de casa. Para a mulher brigava. Essa mulher já briga hoje, como caiu uma bicha no chão, você imagina de lava, tiras. Então meu, é um desespero. É um desespero. Cara. Hoje não, hoje você faz uma farinhada com ovo aí. Os tirote que vem, vem grande, cara. O papo do bicho fica enorme. Né? As trâneas são muito boas criadeiras. O bicho desenvolve. Cheio de bichinho, saúde, né? Não, é... o é, bichinho com 11 dias tá saindo do ninho, cara. É verdade. Tem curioca que eu, eu já, já criei com, com 13, 14 dias. tá chorriando. Só para você ter ideia. Aí é fala, não, é mentira. de pescador de passarinho. Não é, cara. Hoje, a, a, a criação está muito evoluída, está muito, tá muito evoluída e é fácil hoje, né? eu pelo menos tenho facilidade em criar, mas hoje é muito fácil, a pessoa ama né, a criação, ama né, ver as matrizes se desenvolvendo, criando, tudo. nossa, é uma coisa maravilhosa, né? você vê aí a época de setembro a janeiro, Rapaz, nossa, que... eu não saio de casa, cara. Para mim é minhas férias, é meu lazer. Todo dia tá preparando né? os bichinhos, cuidando, ajeitando a gaiola, deixando tudo e vendo a evolução dos filhotes. É uma coisa bonita de se ver, cara. E aí você vai vendo já ele destacando. já jatinho já sai, primeiro dia tá bobinho, segundo, terceiro dia já fica espertinho dentro da gaiola. Você vê o filhote está para desmamar, já está lá, voando com água, bebendo água, né? enchendo os pacientes da pequeno comida, mas aí você vê depois que ele está bem alimentado, já o campeão se destacando, um churrilho, marcando já as notinhas, graças à tecnologia do passo professor, cara. Pois Eu é, rapaz, verdade. Hoje a arte é fundamental no ovo já, viu? É, a gente sabe que o pássaro, né? Ele quanto mais cedo tocar o canto para ele, né? Tem quem pense diferente. A gente respeita todos os que pensam diferente, né? Mas o, o que eu idealizo é o seguinte: quanto mais cedo tocar o canto, eu acho que é melhor que o pássaro vai aprender, né? Eu, eu até costumo dizer aqui para para os amigos nos três primeiros dias de vida é fundamental que o pássaro ouve. Tem gente que fala, ah, ele é muito imaturo, não vai entender nada. O caramba que não, ele está ali se desenvolvendo. Veja que de um dia para o outro, o quanto que eles crescem. Né? Eles nascem muito pequenininho, de um dia para o outro ele dobra de tamanho. No terceiro dia, no quarto dia, ele quadruplica de tamanho. Então, não, não vai pensando que, é, que ele vai se desenvolver a audição, o aprendizado lentamente, porque não é lentamente. Os três primeiros dias de vida... Eu costumo dizer que é fundamental Para o pássaro vir bem Não deixar escutar fêmea Não deixar escutar galadores Preservar o canto ali Que está sendo tocado com o pássaro professor Ou com o aparelho da preferência do criador Mas que seja tocado o canto Que ele vai cantar Para o resto da vida dele E você vê Hoje Fantástica criação Cativeiro amadorista, ma, preservacionista, porque o que desenvolve antigamente, há uns 30, 40 anos o que geralmente, o pessoal ligava, depois sai do, do ninho, colocava ninho. Hoje não, hoje quatro, 4, 5 dias, seis dias, no um máximo tem que colocar nisso, senão depois você não consegue colocar mais. Então, eles desenvolvem. Exatamente o desenvolvimento deles é muito grande, Ah, tem uns colegas que e depois sai, mas a ave hoje, com 4, 5 dias, de bebê que já rapaz, já vem já com um desenvolvimento, um crescimento muito grande. É, criador que deixa para colocar no sexto dia, no quinto dia, coloca já com dificuldade, né? Coloca com dificuldade. Eu, eu tenho aqui a minha regra, o, o quarto, o quinto dia eu ponho. É. E não tiro, não tiro, nenhuma tira, nenhuma vai lá mexer na minha, no pé do filhão. Todas estão bem acostumadas, né? Eu tenho umas matrizes muito aqui, de muita raça, mas são muito doces, muito doces. Tanto que eu crio aqui na, na minha copa com a minha cozinha, cara. Nossa! Não tem muito espaço na minha casa, minha própria cozinha, que está os cachotinhos e que está lá a, a, as voadeiras. E são parte da família. Em casa todo mundo ama o bicho de mim, minha esposa, meus filhos. E agora que chega minha netinha. <risos> Já vai fazer então, a geração de criadores é. de Curió, né? Mas o fato é que é, o. Muitas vezes a pessoa acha que o pet, né, o cachorro, o gato que interage com o criador, né, ou com o proprietário, como, com, esqueci o termo, é, mas o, o pássaro também se, se, se comunica, entendeu? Se acorda de manhã, você desce, ah, oh, ela já precisa ver o fogo que ela bate para você. A alegria dela é saber que você acordou, que você né, chega na gaiola e elas respondem, elas interagem. No momento que você chega da rua, elas interagindo, no momento que você está preocupado. E o pássaro tem uma observação do seu dono. Tem muita gente que não tem essa visão, mas o, o, o pássaro, ele, ele, ele canta para você. É isso que eu ia falar se alegra com você, bate é. fogo para você, isso é muito, isso não tem preço, cara. Isso é o quê? Porque é que um é, pet interagindo é, com o dono, né? É carinho, É carinho, então eu tenho que parar tudo lá e... Como um bom psicólogo, Gustavo isso aí é o quê? É uma interação. Interação. E isso ajuda no dia a dia, né, você tem um dia maravilhoso e quando chega na rua também porque já começa a chamar as minhas fêmeas cantam e dão entrada de canto não tem uma que não dá uma entrada de canto para mim na hora que eu chego da rua olha que coisa Depois, boa eu, é igual o cachorrinho que muitas vezes o pessoal faz aquela festinha quando sai quando, quando chega o, o, o pássaro também é a mesma coisa eu acho que tem muitos colegas que estão ouvindo e vão concordar, outros quem sabe não mas o passo é comente se eu dou. E olha, pode... olha pessoal, faz uma temporada que eu tenho trabalhado para trazer esse grande homem aqui para bater esse papo aqui comigo. E ele sempre diz para mim, José, tô trabalhando muito, não tenho tempo, não dá. Mas agora deu certo aqui. Eu tô conversando com esse grande parceiro aqui, um grande amigo, né? Que eu tenho um prazer imenso aqui de colocá-lo aqui no canal para vocês conhecer. Esse aqui é o meu amigo Pastor Ismael. Meu amigo, fala para mim, por gentileza como é o teu plantel, conta para nós quantos pássaros você tem e também quais, quais foram os pássaros que já se destacaram aí na sua mão ou com a sua parceria então a, a, a minha criação sempre eu tive desde muito jovem. então meu pai morreu eu tinha 22 anos e eu tive, teve a criação eu tinha os outro passarinho, né, a gente criava, tinha diversos. E eu cuidei daqueles passarinhos, trabalhava no comércio de setembro, até que muitos deles acabou né, Dando tempo eu curió lá, lá, que meu pai já tinha, já era preto, ficou ainda mais de 16 anos na minha mão, só para você ter ideia. Passarinho é uma ave que dura aí 40 anos, 35, 30 anos de fundo. Não consigo ver o cara que chega uma temporada, eu falava, pô, é, ah, morreram, morrer. lógico, o passarinho precisa de muito cuidado. Né? A criação do pasto não pode ter corrente de dinheiro. a alimentação tem que ser presta todo dia, e A higiene é o fundamental, o que eu brigo, muitas vezes eu vejo o criador que é cuida do fundo do garão, não cuida do fungalão, não cuida do coleiro, Minha esposa, trabalha com cultura de, de bactérias, as coisas desenvolvem um assim, dia porno, enorme. O puleiro não pode ficar muito tempo sem ser higienizado, entendeu, João? O que acontece? O pássaro limpa o pico aonde? No puleiro, né? No puleiro. O pássaro anda no fungaró, porque ele cisca. E ele sopra aonde? Puleiro, né? Então, você quer uma ave com muita saúde, o puleiro tem que sempre estar limpo. Você não cuida do fulano duas, três vezes na semana? O puleiro também tem que ser cuidado, pelo menos uma vez na semana, um mate de vida. Tem que ser lavado, diz, velho. Os caras não fazem isso. Quando você vê que tem muito puleiro que está com pós, resíduos de pés, resíduos de comida, e o cara não se dá conta. Aqui lá tem bactéria, e aquela bactéria vai estragar a parte intestinal, a parte metabolismo da água vai atrapalhar. O um passarinho nunca pousa no mesmo cara, na natureza. É mas na então, gaiola ele é... pousa sempre no mesmo puleiro, né? Então, mas o que acontece? A saúde dele está no puleiro também. O puleiro tem que ser estar limpinho. Entendeu? Ah, poxa, o cara do o fundo da gaiola, não pediu de puleiro. O está que é pode até mal. parecer banal, mas fala para nós como é que você faz essa higienização, se você substitui um puleiro pelo outro, faz, fala para nós como é que você faz essa higienização dos puleiros. Então, a, a, a cada dois dias eu troca o fundo da gaiola, lavo o fundo da gaiola e coloco de novo. Papel. Os puleiros, uma vez por semana, eu tiro o puleiro e lavo o puleiro. Então, eu vou o leite de cima, assim, o leite de baixo. Eu vou, tiro, lavo o leite e repõe no lugar. Eu lavo o quê? Abre o sabão, desde que a gente leu. Chugou, está limpinho. Entendeu? Se a pessoa tem esse hábito, por isso sempre vai estar limpo. Sempre vai estar bonitinho. Entendeu? Não precisa ir ah, A não ser quando você vê que está muito crítico aí, sim. Pega é um pouquinho de apericida, é um cloro, né? É, uma água sanitária, põe um pouquinho na água, sobe em e larga, depois você chava bem, pronto, a sua água vai ter saúde. Você vai ter uma água vai viver 30, 40 anos, sem qualquer outro problema. Lógico, tem as outras doenças, normal, doenças que cabe já ela traz consigo, com baixa imunidade, ela acaba apresentando. Então, nesse momento, você cuidando bem da saúde do plantel, você vai ter dificuldades. Tem gente que toda hora tá, né, tem que dar medicação, tem isso. Medicação, cara, é uma das coisas raras que eu dou aqui para minhas áreas. Por quê? Porque elas não precisam. Eu dou uma boa alimentação. Eu dou uma boa alimentação. Então, quer dizer, são coisas que, por quê? Tem uma higienização perfeita, e ter uma boa alimentação. Ah, a ave não precisa de nenhum ah, um complexo alimentar. Um, por quê? Porque elas sempre são muito bem saudáveis. E os filhotes são muito mais saudáveis também. Né? E a questão da alimentação, você se dá sementes, dá... Eu já vi um criador aqui que eu entrevistei recentemente que surpreendeu a nós aqui, mostrando garrafas com arroz, né? aquele arroz quebradinho. E ele falando que no plantel dele não entra sementes. É, um, é diferente, né? bem diferente. Eu não, eu não tinha visto ainda, né? E, e, e a gente sabe que tem muitos que criam com o, o, a estrosada, né? Fala para nós aí qual o tipo de alimentação que é predominante para as tuas aves. E depois não esquece de falar quantos pássaros que você tem hoje no teu plantel, né? E também me conta aqueles que já se destacaram aí na tua mão. Então, hoje a alimentação... Temos, no mercado, muitas sementes no mundo. E é estruçada também. Eu faço um balanceio né, lógico, sempre olhando para ver o que o cara está comendo mais. Então, pelo contrário, <susurra> está comendo mais um tipo de, de, de, de alimento. A gente tenta balancear e incentivar a comer os outros também. E é um hábito que só come um determinado alimento. Né? O criador, muitas vezes, só come só o alpício, só come só um o um apaíso, ou pega só o estruçado, entendeu? Eu tinha uma fêmea aqui que ela criava só com o tenebre, meu, dava um trabalho, entendeu? Então, hoje eu vejo colegas com o né? um monte de coisa, eu não, não ponho esse, esse tipo de, de alimento, né? Às vezes o pessoal fala sobre verdura, né? Eu não ponho também, porque tem muito agrotóxico pois, que vem nos alimentos então, tem que ter um cuidado muito grande. O próprio milho, o milho eu deixo de molho, José, mais de uma hora na água. Eu troco essa água três, quatro vezes para depois apresentar esse milho, para criar é a minha árvore. O milho tem muito agrotóxico. Então, quer dizer, se você pega o milho na e não lava ele, e simplesmente né, deixa ele o ambiente, né, a temperatura dele foi você corre isso você não sabe que está impregnado entre aquela, aqueles gramas. Então, o que eu faço? Eu lavo. E sem contar que o eu milho pego, também lazeda muito rápido, né? Eu pego a bucha com o um detergente neutro, eu lavo toda a espiga, enxago bem, vou deixando aqui lá de novo. Quando está lá mais ou menos uma hora, um pouquinho mais de molho enquanto isso eu faço as minhas coisas. Eu vou, troco aquela água umas três, quatro vezes, e aí eu vou, reparto e vivo com as aves. O milho tem que tomar cuidado, botou num dia, no máximo no outro dia ou no final do dia você tem que tirar. Né? Tem que botar um novo senão não retira da garota, tem gente que deixa lá uma espiga, 3, 4, 5 dias, aquilo zera Aí a tua ave, quanto tempo você quer essa ave? É. Boa pergunta. Você come a comida de dois dias, você está arriscado a passar mal? Verdade. Você come a comida, pô, não caiu bem, o que é? Poxa, peguei uma saladinha que já estava ontem, não, eu estava aqui do ar, eu esquentei, e, né, eu com preguiça, esquentei aquela, aquela, o né, aquela resto de comida que tava lá na geladeira, <risos> e aí a gente vê que você não tá bem, cara. Verdade, é. Né? não dá gás, não dá gás, pô, então tô aqui, tô aqui conversando com o não é verdade dá ah, um, um desarranjo o cara o cara, o cara não com mal aqui vai está comendo comida que não tá feliz. verdade não é verdade e um desarranjo é, para um pássaro, pássaro, pássaro, pássaro, pássaro, pássaro pode ser pássaro, fatal eu né pastor e o desarranjo para um pássaro pode ser fatal né Pelo amor de deus eu já perdi passarinhos muito bons aí antes Antes de ter esse cuidado, antes de entender que, que a, a gaiola é parte do bicho, é ali que ele sabe, bicho, ele não fica dentro da casa ou, ou na natureza, ele está tá, querendo ou não, no espaço dele, mas restrito, cara. Espero que tenha ajudado, que possa ajudar muitos que estão começando, ou que já estão na, na criação, que possam entender. A saúde do passarinho está na, na higienização da sua gaiola. Fundamental essa informação, hein? Quer, ele quer ter êxito na sua criação, mas tem que ter. Gaiola tem que ser lavada aí, 4, 5, 6 meses tem que ser lavada a gaiola, higienizada, passar um bactericida lá, tá bem, entendeu? Deixar ó, voltar o passarinho lá de novo. Tem, tem gente que sai dois, três anos e tá ela a gaiola. Você chega para a gaiola, ela tá cheirando, cara. Aí o dono mais não percebe cheiro, porque tá acostumado, tá acostumado, gente, tá chega, é, pessoa, tipo, Sente mesmo, verdade. Isso é, isso aí é verdade eu mesmo. falo isso porque eu tenho uma esposa viu, que ela, ela é mais rigorosa do que antes, Entendeu? E eu vou falar pros amigos. Ou nós temos uma geração perfeita, real, oh, correndo o risco de perder aquilo que não, não é, não. Passar a adoecer, de pegar uma doença. A pior coisa é quando você foi eu passar em doente, cara. Eu perdi uma grande fêmea, raçadora, por quê? Porque ela simplesmente, o ovo ficou preso no, no, no, no ovário, quando sai do, do, do, do, da ovulação. Ficou preso ali, cara. Não teve jeito. Eu ia para o veterinário, ficou quase o veterinário, dando alimentação no bico dela com o coticoide. Não conseguiu salvar a felinha. Que dó, né? Ela é uma das fêmeas que era amarrançadora, mais amorosa comigo aqui. Estava comigo já há 12 anos. Olha só. Foi a mãe do, do Pesão 115. Quem quiser que tem acesso à internet, abre lá ano de 2018, campeonato de 2018, vai levar o apesão 115, foi em segundo lugar um parque, com repetição. E recebeu 14, 16 troféus na temporada, só você ter que ver. E um passarinho que está fantástico aí, já passamos para frente, e está dando tá muita alegria no seu dono, repetindo muito mais do que estava tá repetindo, quando parque. Bom, você já está falando aí do pássaro que já deu resultado na tua mão, né? É eu visto dele, né? Uhum. Qualquer um que presente, entrar dentro do, do site da Febrato e buscar o torneio de 2018, 2018... Vai poder ver, ver, ver, né? Quero só parabenizar você pelo teu criatório, parabenizar você pela sua criação e por você ser esse criador legalizado que você é, um cara muito gente boa, que eu, que eu respeito, que eu gosto demais. Quero te parabenizar por isso. Pássaro, que a gente vai fazer a edição, tá bom? Deixa eu só fazer uma ênfase, eu quero agradecer, porque você é um parceiro, como nós falamos início, há muito mais de 10 anos. Eu, eu, eu sou um cliente né, do de pássaro professor, eu sou um amante do pássaro professor. Acho que não sei quantos aparelhos a gente já indicou, indica colega. Verdade e eu quero dizer que você é um cara que conhece o né? você já fez caminhos com cinco arranjos com esse, e é um cara que, que eu prezo muito, por ter é um carinho muito grande, por estar tá no grupo, né, com as pessoas, por o seu amor, o seu carinho, seu conhecimento em de ter desenvolvido né, nessa área, do canto clássico, que nos ajuda não só no Curió, como em todos os outros cantos que você é, tem elaborado, mas em específico Curió, qual nós é, criamos, que nós amamos. Então, é, é de um, uma, uma importância que não tem como descrever, cara. Não tem como descrever. Eu estou com um filhotinho, esse que o qual eu quero que eu faça esse arranjo, ele é um filhotinho que encartou no ninho. Quando eu tirei da mãe, eu tirei com 40 dias, porque foi a última criação, última linhada da criação que foi desse ano. Então, ele nasceu dia 11 de fevereiro. Então, quando foi, mais ou menos dia 20 de março, eu tirei da mãe. Quando eu tirei da mãe, só para os te esse filhotinho já deu uma choviadinha. Não é nada com a mãe ele já choveu, mas ele saiu da mãe Começou a dar chove ali, questão de um dia para o outro, ele começou a limpar o canto e já marcar as notas do E aí começou essas notas de carnista a e começou, a... eu acho que não sei se eu para você E esse bichinho começou a cantar de tal forma, limpo, limpo. limpo. Cortou a tua fala no momento que você falou assim... Esse pássaro só pode ter sido encartado com o pássaro professor. Dali para frente, a gente não ouviu mais nada. Repete, por favor. Então, porque eh, ele foi encartado de mim. Todo o processo né, do, do cano que é motivado pela criação, o bichinho não já ouvi. Olha só, ele está quebrando paradigmas. Essa parte. Por quê? Porque quando ele sai lá, ele vem uma evolução grande já limpando o churrilho, vindo marcando notas, daí a pouco as notas começaram a surgir, e tá com o canto fechado. Então, uma passagem que, então, deu mais ou menos 50 dias, estava cantando para a classe, três três notas, do começo ao fim. Nossa! E, e, entendeu? Então, nós trouxemos essa raiva para ele, por quê? Abaixa um pouquinho a repetição, porque ele já sabe repetir. E encartar a entrada melhor, né? realçar essa entrada melhor, porque já está encartada. Realçar melhor essa entrada. Porque ele está ouvindo as férias. Então ele está fogosão já. Já está fogoso. Está querendo galar, é né? <risos> ser dias e quer galar. Mas o canto dele é maravilhoso. Eu vou te mandar também depois o vídeo dele. Manda, manda isso. que eu quero ver. Duas semanas que eu fiz, não estava nem com 80 dias, e esse bicho cantando. Desse jeito. Então é uma alegria para a gente de ver a criação despontando dessa forma. Então a gente está fazendo isso porque ele vai entrar na muda, José, de ninho para par. Travou de novo. Mas a metade de canto que ele já tem, né? as batidas normal, no canto, sem muita repetição, só pelo menos para ele fazer uma muda tranquila. E aí quando vim de pardo para paro, já vem que eu fui o meio, que vai vir com certeza porque ele tem talento para isso. Então é uma alegria isso, se Deus quiser, vamos pendurar na estaca. Dessa vez eu nunca pendurei para sair na estaquea sem os parceiro. Agora eu vou me atrever se eu assistir a muda de padre para eu levar no primeiro torneio e ir lá né, quebrar toda essa minha timidez e pegar o bicho na, na cruz de ferro, meus meu É, exatamente. Falando. E fazer com que ele dê um show lá, né? E vai ser um, um, um, Uma mudança grande, né? Porque uhum. eu só perigo, então, de, de ser apresentador, né? Então, nesse momento, eu nunca apresentei um passo. Os meus passos, eu nunca apresentei esse processo. E aí, eu estou embarcando nessa, nessa carreira só, e, e vamos ver o que vai dar. Então, tomara a Deus que tenha aí esses meus colegas. Hoje, a gente aí. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Estou muito feliz, estou muito feliz. E é um momento bom, né? Eu chegar com meu neto, e foi 01. Ele é uma mistura, ele é uma cruza, né, de, de sentinela, com, com maçai e capa, né? passado no Curitiba antes. Então, ele tem uma, uma genética muito maravilhosa. O bicho está mostrando o que está vindo. Então, eu estou muito feliz. Que bom, meu querido. Que bom, que bom. Sucesso aí nessa sua nova empeleitada aí vai ser muito boa estou salvando aqui já na tua pasta, aqui já. É, vou transferir. É, vou transferir para você pelo servidor, aí o senhor consegue baixar, coloca no cartãozinho de memória aí, formata tudo lá bonitinho, coloca que vai ficar, vai ficar show de bola. Fica é show de bola, já. obrigado. Né? Gostou do trabalho? Gostou da, da, desse formato aí, desse padrão? Maravilhoso, maravilhoso porque ele já está, né, batia com 4, fechava com 5, só estamos aumentando mais uma. O passarinho está vindo muito bem. Eu acho que essa entrada aí deu uma, uma ressaltada vai ajudar. E essa mudança aparentemente. Sutil, sutil, mas necessária, né? Necessária para reforçar só. É um reforço escolar. Agora você imagina, rapaz, olha só. A gente pode implantar com essa edição aqui um novo método, né? Que querendo ou não, eu nunca fiz edição. Para ninguém até hoje, você está sendo o primeiro que está utilizando-se de duas repetições apenas e nada mais. Normalmente a gente acaba colocando, quando coloca com duas, coloca com quatro, com seis, com sete, entendeu? E aí você está colocando esse método aí de, de, de utilizar-se de duas repetições apenas. E essa mudança sutil que eu me refiro é a virada de, de, de cinco e fechando com seis. E na outra ele é, virando com 5, é, virando com 4, fechando com 5. É sutil, mas se o pássaro faz isso no, no, na hora de cantar, fica lindo, né? Na, na prime no primeiro modo de repetição, ele já mandar 5 cinco, cinco, é, cinco batidas de praia, fica sensacional, né? Zé, isso vai nos reportar quase 6 anos atrás. Quando você falou, não, vou fazer isso, o pássaro não vai chegar. Estava eu e o, o João e nós estávamos na sua casa. E você falou, não, não vai não, passar, não vai. eu peguei a gravação no Pezão 115 e falei, olha, ele está saindo aqui, olha ele. Você falou, não, pode deixar, vamos fazer. É, a, gente, a, a gente tem que entender que a gente é incrédulo, é rapaz. Grande. A qualidade da, das armas é muito grande, pegar, pegar, pegar o canto. Então, e sair em mérito é só... daqueles que... É trabalharam a parte genética né tudo isso aí está envolvido né o andamento né acho que hoje muitas vezes não é só colocar um passarinho no seu plantel né mas é ter o andamento é ter a voz o timbre de voz né então, muitas vezes o pessoal está preocupado só a repetição né? e saem as cruzas que vão seguir repetição mas não vão seguir andamento e voz tem que ser o um conjunto né hoje é a voz o passo importante, o um andamento, né, para que pegue a melodia, para que tenha êxito, né? não adianta passar em ficar só com três, quatro, cinco notas e, e repetir um, um caminhão de repetição, mas né? sim, ter qualidade também. Então, né? e, e às vezes, eu, muitas eu, das eu, vezes, eu, com eu, a vozinha eu, sem vergonha também, né? É, e a voz, não adianta você ficar fazendo cruza, se não, não olhar isso no o criador ele tem que prestar atenção não adianta você falar criar, criar a baciada para ter um mochilis, um alguma coisa assim mas é de olhar a qualidade daquilo que você está produzindo igual a gente viu uma vaca agora sendo leiloada por 3 milhões por quê? o que fez essa vaca chegar a esse valor? o que fez essa vaca chegar a, a, a, a essa importância? Qual a importância que ela tem no meio, no meio né, dos criadores de, de galo? Então, hoje o criador de culhói não pode só tentar apenas, lá ah, peguei esse macho e coloquei. Mais", mas de ver o resultado. E o resultado deu certo, ele persistir. O resultado não deu certo, ele partir para a né, próxima cruz ou, ou para as cruzas consequentes e, e fazer um, uma forma que você não vai trazer passarinhos que, que venham amanhã não ter um, uma aceitação, né, porque nós temos uma aceitação quando estamos no, no, numa competição de torneio, não é verdade? Sem né? O pessoal está migrando, o selo ouro, o pessoal está, né, procurando, agora o criador chega lá, vai criar de qualquer jeito, não pode, você tem que pegar as cruzas, né, que, que são mais ou menos, é, que é da apreciação e buscar melhorar sempre. E trazendo melhorar. isso aí, é sempre a melhoria, né? sempre trazendo a melhoria, né? É, não adianta você pegar uma cruz e criar só para criar. Né? Você tem que trazer para o seu papel, você tem que trazer e, e mudar. Né? Às vezes você tem ótimas matrizes, mas que elas não, não se batem, não tem ninguém já. Pois e é. A gente precisa ali mudar alguma coisa. E, e, e o, o criador ele tem que estar sensível a isso, de, de, de colocar no seu plantel trazer. Eu sempre uso parcerias para as minhas matrizes e parcerias que eu ia buscar. Tem muita gente que oferece, poxa, e aí o meu passo, eu tiro e um aliado. Eu... Aí você olha o passo eu falo, não, não vai bater certo mim. Não dá não. certo para mim, né? <risos> Infelizmente tem que ser realista, né? Não, mas é a verdade. É. Não, não adianta, pra, não, meu passarinho. Quantos nós temos aqui, na, já na história, passarinhos que era ótimo ser prestigoso, apresentador, e que, com várias outras coisas, não sai nada. Entendeu? Então, é, é muito importante hoje, o Criador, ele, ele entender isso. A genética também está amazada. Tem é muita gente que não liga para a genética. A genética é tudo hoje. Verdade. Se a gente busca a genética na ciência, e a genética está aí para desenvolver, para a, melhor a própria natureza ela busca a genética. Como? Né? Por quê? Porque tem que ser sempre o, o primeiro da, da, da raça. É o, é o primeiro que se destaca. Um acasalamento, tem uma disputa de quatro, cinco, seis machos. É a fêmea ela já sabe quem ela vai escolher. Cara. O, cara, o, o macho tem que se, se, se, se, se desdobrar ali para conquistar aquela fêmea. Verdade. Entendeu? vai aceitar o melhor ao ver dela. Senão não, consegue procriar, pode... senão não, consegue colocar a genética dele pra frente, né? Certo, ela vai escolher sempre o melhor, entendeu? Por que que na, na, na, na, na cadeia sempre é o que está ou mais velho ou doente, é que o, o predador vai e pega o topo da cadeia, ele não, ele não, não é não é caçado, a não ser uma fatalidade, entendeu? Mas sempre é o topo, topo está lá, então você tem que escolher sempre a melhor genética, você tem que sempre fazer a cruza com, com aquilo que você tem, que você vê, e errar, nós erramos muito com isso, mas os acertos vêm, isso que está aí, que a gente vê, os prodígios saindo, e fala, caramba, que passo é esse, entendeu? Todo ano a gente vê, ah não, vai ser os mesmos, está né? parecendo um campeonato de futebol, não vai ser os medos, não. Quando você vê, sobressai, quando você vai nas, nas cidades do interior, você vê, fala, caramba, o cara não apresenta, porque ele está aqui da região, regional aqui, né, dessa região, mas que, que passa tremendo. Pois não é. É isso que nós precisamos hoje, José. Sabe, o amante de Curiol, ou seja, qualquer ave, qualquer espécie, ele tem que buscar sempre o o que tá aí, gente?